Bom dia, meu nome é Bruno Milanês, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica da Universidade Federal de Fora e sou coordenador do grupo de pesquisa Poemas, Política, Economia e Mineração, Ambiente e Sociedade. Eu estou aqui para manifestar minha solidariedade e meu apoio à formação da Aliança em Prol da Apa da Pedra Branca. Tá, eu tenho trabalhado, na, tenho pesquisado a área de grande mineração há mais de cinco anos e o que a gente tem visto nos nossos estudos, dentro do meu grupo de pesquisa, que muitas promessas feitas pelo setor mineral nem sempre se concretizam. Em cidades onde se espera a grande expansão do setor mineral, devem estar cientes, a sociedade deve estar ciente, dos grandes riscos aos quais estão associados. Por um lado, tem que se levar em consideração que a grande mineração ela tem um grande impacto sobre o meio ambiente. É um impacto que é irreversível. Então, as mudanças da paisagem elas não conseguem ser depois recuperadas né, e muitas vezes tornam inviável o desenvolvimento de qualquer outra atividade econômica, por exemplo, o turismo, né, que é totalmente incompatível de ser realizado próximo a grandes áreas de minerais. Um segundo elemento que tem que ser considerado também é a questão econômica. A mineração é baseada num recurso não renovável. Então, se a cidade começa a criar grande dependência de atividade mineral, no médio ou longo prazo, ela tende a esgotar suas atividades econômicas e entrar em depressão. A alternativa a isso seria a expansão contínua da mineração e a continuidade da destruição da paisagem, ou seja, a cidade que se torna refém da grande mineração. Por fim, ainda tem que ser levado em consideração a questão social. Apesar da mineração gerar empregos, muitas vezes são empregos pouco qualificados né? e no caso particular da mineração de granito a gente tem certos problemas de saúde do trabalhador, principalmente associados a problemas respiratórios, doenças do aparelho respiratório, particularmente a silicose. Nesse aspecto, acho muito importante que as comunidades onde se, que se vem à mercê ou, ou frente ao, ao desafio da expansão da gasmeração se organizem, se conscientizem, debatam entre si, com os diferentes grupos de interesse, né, para verificar realmente a necessidade, né, ou a desejabilidade da expansão desse setor. Ou, ao contrário, pensar em outras alternativas para garantir o bem-estar da sociedade. Bom, boa sorte para vocês!